Fala nação, hoje vai fazer um vídeo aqui no canal sobre, sobre as principais notícias do Flamengo Hoje vai falar sobre a Rascaeta que é dúvida para o jogo contra o Ceará Fala também sobre o Lázaro que fez o seu primeiro treino no time Então vai falar também sobre uma joia do Flamengo que foi contratada para o clube de regatas do Flamengo, então, então eu quero que você se inscreva no canal, deixe o like, ativa a notificação para você não perder nada, compartilha para a galera, muito importante, tá bom? Então, tá bom? Então, ajuda o nosso canal, faça o nosso canal crescer, tá bom? Rumo ao inscrito. Então, vou falando sobre, falando sobre esse, essa joia aí que foi contratada, né? É... O nome dele é Cauã Menegat. Menegate, é isso. Menegat, então. Então o Flamengo contratou aí o Cauã na nessa sexta-feira. Jogador que estava lá no Ferroviária, né? E aí o jogador. O jogador que estava lá no Ferroviária, né? É, jogou lá no Ferroviária, ganhou títulos pelo Ferroviária lá. Então é isso. Né, o jogador. Tomara que o jogador faça história no Flamengo e primeiro ele vai começar aqui jogando na. na base, né? Vai jogar, começar a jogar na base. Então, tomara que o jogador se dá bem aqui no, se dá bem no Flamengo. Então é isso. Falar sobre. Falar sobre notícia ruim, né? A Rascaeta, né? Rascaeta é, não treinou com o time. Na sexta-feira. E é dúvida para o jogo contra a, contra a equipe do, do Ceará. Isso porque o Flamengo enfrentará o Ceará amanhã. A partir das 11 horas da manhã. 10 horas, né? Aqui, horário local. Então, é isso. Então, porque ele sentiu, sentiu uma, uma dor, né? É, no pé no último jogo contra o Vélez, e aí acabou sendo substituído logo cedo, na né, entrada do de Vidal, né, e aí o Dorival tava muito preocupado, né, com ele. O jogador não treinou, até que fez tratamentos, né, no pé, e aí o jogador, tomara que o jogador se recupere pra jogar, né. Se ele não jogar amanhã, pode ser uma dúvida, né, pra pro essa, pro essa partida, né, porque... É um jogador muito importante, né, cara? Apesar que ele é um jogador que sai da marcação, é um jogador que, que é habilidoso, né? E é isso. Jogador muito bom, né, Arrasgaeta? Mas tomara que ele se recupere logo para jogar o jogo da volta ou jogar o jogo com o Ceará. Se se recuperar antes do jogo do Ceará, né? Vamos ver, né? Vamos lá. Falando do jogador Lázaro. É, fez o seu primeiro treino na Almeireia. O jogador que tava lá no Flamengo, né? É, e aí, né? O jogador tava lá no Flamengo, né? Fez que fazia gol no Flamengo. Hoje, né? O jogador tá no Almereia né? Da Espanha. O time que tá na segunda divisão do campeonato, né? Se não me engano, não sobe desde... Muitos anos já, né? sobe. Mas é isso. É... Então o jogador fez o seu primeiro treino. Tomara que o Lázaro se dá bem, né? Que o jogador não jogava muito aqui no Flamengo, né? Jogava muito mesmo, fazia gol. E alguns times eram interessados por ele, né? Mas é um bom jogador, né? Eu gosto muito do Lázaro. É um jogador que é apelidoso, né? É um jogador que, que, que, que, que faz gol. Mas tu tomara que ele se dá bem lá. Para ele ir para um grande time da Europa. Então é isso. Quero que você se inscreva no canal? Deixe o like. Ativa a notificação para você não perder nada. Compartilha para a galera. É muito importante compartilhar para a galera. Tu tá bom? Você é, se inscrevendo no canal, deixando o like. O YouTube vai entender que você está... Ajudando o canal, tá bom? Então valeu, fui!